E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar organizando dados em tabelas e gráficos. E Será que é possível organizar esses dados em um gráfico? E nós vamos utilizar as mesmas informações da aula passada para construir um gráfico. Aqui ao lado, eu coloquei um papel quadriculado, ou seja, será que é possível eu representar os meus dados Através de um desenho, eu posso colocar aqui duas linhas desse jeito, que nós chamamos de eixo, sendo que aqui eu posso colocar o número de alunos e aqui a disciplina. E eu, e eu posso colocar um título para o meu gráfico, né? Afinal de contas, eu preciso saber o que eu estou analisando aqui. Eu posso colocar a disciplina favorita. Lembra que eu falei que eu posso colocar o meu intervalo aqui? Então, eu vou colocar de 1 em 1, ou seja, o número dos alunos aqui ao lado. E eu vou colocar somente até 11, mas eu só preciso colocar até 7, que é o maior número de alunos por disciplina. Eu só fui até 11 para completar o meu espaço no eixo. Aqui, eu posso colocar matemática, aqui, português, e aqui, ciências. E aí, eu te pergunto, quantos alunos gostam de matemática? Nós vimos aqui que três alunos gostam de matemática, não é? Então, eu posso colocar uma barrinha aqui, e a altura dessa barrinha tem que ser até o 3. Eu posso pintar ela também. Isso significa que três alunos gostam de matemática. Afinal de contas, aqui está o número de alunos. Eu posso pensar a mesma coisa para a disciplina de português. Quantos alunos tem? Se eu olhar aqui, tem 5. Então, a minha barrinha vai ter uma altura até a quantidade 5. E eu posso pintar ela também, desse jeito aqui. E, por fim, se eu olhar a quantidade de alunos que gostam de ciências, eu vou ter um total de 7. Então, a altura da minha barrinha vai até o 7, desse jeitinho aqui e eu posso pintar também. Então, essa barrinha de ciências vai estar na cor verde. Então, eu consegui representar a disciplina favorita dos alunos da professora Joana através de um gráfico. Ficou até mais fácil de ver no meu gráfico que os alunos preferem mais a disciplina de ciências, mas, aqui, eu consigo concluir mais coisas. Por exemplo, eu posso concluir que apenas um menino gosta de matemática. Isso não dá para ver no meu gráfico, já que o meu gráfico ele foi feito a partir do total de alunos em cada disciplina. E, claro, o gráfico ele pode ser construído de outras maneiras, dependendo da situação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós podemos organizar os dados através de tabelas e através de gráficos, sendo que eu sempre vou buscar organizar os meus dados da melhor forma possível. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!